Eu acho que a Khan ela favorece a aproximação do pai com o filho. O interesse do Arthur em estar tá conversando comigo sobre o que ele aprendeu naquele dia, até mesmo sobre o avatar que ele criou, você vai lá, você vê com ele e você acaba se divertindo junto. Por ele vir de outra escola, ele tinha uma certa timidez, ele se sentia retraído de se aproximar com os colegas e a Khan até favoreceu né, essa aproximação. Eu super indico a Khan para que as famílias, né, possam usar em casa com seus filhos. Eu apresentei também recentemente para minha sobrinha, a caçulinha. A minha irmã usa em casa também com a minha sobrinha e eu super aconselho. Aprender a matemática de forma lúdica. Eu acho que é o que mais desperta o interesse nas crianças hoje em dia. É como se eles estivessem aprendendo brincando.